Bom pessoal, hoje o vídeo que eu trago aqui pra vocês é mais um vídeo de resenha de livros que eu recebi lá da GG Brasil como eu sempre falo pra vocês, a GG Brasil é parceira aqui do Alfinetadas da Moda e sempre quando tem alguma novidade, algum lançamento, né, voltado aqui pro nosso público, eles enviam pra mim fazer uma resenha pra vocês e eles mandaram dois livros muito bacana. Tem um aqui que vocês vão amar, eu tenho certeza, porque a gente que, que trabalha com costura, com moda, a gente faz desenho, certo? E esse livro... Livro em especial é pra gente que trabalha com isso, tá? Pra aprender a desenhar mesmo. Bom, então eu vou aqui mostrar os dois livros que eles me enviaram, mas antes de mostrar, vou falar um pouquinho da GG Brasil. A GG Brasil tem livros, todos tipos de livro, eles sempre estão com promoção, então vale super a pena você seguir eles nas redes sociais. Eu vou deixar todos os links deles aqui embaixo no box de informação, porque eles sempre estão postando coisa nova lá, e o mais bacana, sempre tem promoção, tá? Você pode comprar que chega super rápido, é super de confiança, a GG Brasil tá aqui com a gente desde o início do Alfinetadas da Moda, então, meninas, sempre eu só indico aqui pra vocês o que realmente é de qualidade e confiança, como eu sempre falo, e pode comprar porque eles são de confiança, chega super rapidinho, eles vendem pelo site, tá bom? Eu vou deixar o site deles, mas vou deixar todas as redes sociais pra vocês seguirem porque é que nem no Instagram, no Facebook, eles estão sempre postando as promoções que tem, então vale super a pena seguir eles, tá? Bom, então agora eu vou mostrar os livros separadamente, folhear aqui com vocês, como eu faço sempre, né? Mostrando um por um. Vamos começar por este, desenhar o movimento, tá? Ele é um livro, olha, pela minha mão aqui vocês conseguem ver o tamanho, ele é grosso capa dura, tá? Como sempre, todos os livros, esse livro aqui é muito bacana, é sobre de, como você saber desenhar é, os movimentos, né? Mesmo. Este livro aqui é super bacana, então ele ensina como você desenhar os movimentos. Então, vamos folhear agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, a gente abre ele, né? Olha, aí já começa a desenhar movimentos, aí tem aqui o índice, a ilusão do movimento, inclinações, retirar e alongar, ondulações, dissolução, nitidez reduzida, borrões, manchas, linhas de velocidade, deslocamentos, giros, ritmo, arranjos, tá? Então, ele vai ensinar tudinho aqui, olha só. Inclinação. Então, ele ensina como você fazer as inclinações, olha. Olha que bacana. E ele é bem didático, olha, bem bacana, tá vendo, ó? Ó. Então, ele vai ensinando como você fazer, tá vendo? É muito bacana isso. Vem todo passo a passo. Olha. E ele é super bem ilustrado. Retirar e alongar. Tá vendo? Então, ele vem ensinando tudo. Olha que bacana. Pra quem tá aprendendo a desenhar, independente se é moda, croqui, independente sobre o que é, é muito bacana ter esse livro, porque ele tem tudo explicadinho, olha. Vai mostrando tudo. Ele é super ilustrado, esse livro, ó. Tá vendo? Então ele vai falando aqui. Eu não quero abrir ele assim, porque, gente, quando você faz assim com o livro, ah, ó, se escuta, eu não gosto da impressão que eu tô estragando o livro. Mas vamos folhear. Olha que bacana, tá vendo? Os traços, olha. Borrões. E temos uma ajudante aqui fazendo participação especial. <risos> Olha que bacana, os borrões. Então, eles ensinam a dar movimentos, tá vendo? Manchas, ó, vai ensinando a dar movimento. Linhas de velocidade. Gente, é muito bacana esse livro. Olha só, ele é super ilustrado, super, ó, tá vendo? Não vou mostrar tudo, né, porque ele é bem grosso. Vamos ver quantas páginas tem? Quer ver? Olha, ele tem... Quantas páginas? Ele tem 190 páginas, então é bastante página... Então é um livro muito bacana mesmo, vale super a pena você ter aí. Olha, ele tem muita coisa explicando como desenhar arranjos, tá vendo? E, gente, é, vocês estão vendo que de vez em é, tá com zoom vocês não estão conseguindo ver. Mas eu tô falando aqui com a câmera, ela acha que eu tô falando com ela, ela fica de pé em mim, sabe? Ela acha que eu tô falando com ela. Ela quer atenção. Olha que bacana. É muito bacana o livro, vale super a pena, tá? Eu adorei. E aqui no finalzinho dele, olha, tem o glossário explicando tudo certinho. Alinhamento, estilo, sabe? Futurismo. Então, é um livro muito bacana. Deixa eu deixar aqui, olha, a contracapa dele. É só você colocar um pause que você vai conseguir ler tudinho, tá? É bem bacana. Olha, desenhar o movimento. Opa, vamos focar aqui no autor para vocês verem. Ó, desenhar o movimento, o nome do autor, tá? Então, é um livro muito bacana, que eu super indico pra vocês, tá bom? Eu adorei esse livro. E agora, eu vou folhear o outro com vocês, que eu acho que vocês vão gostar mais do outro. Então, esse livro, ele é um pouco menor, olha. Pela minha mão, vocês conseguem ver. Ele é, um, ele é pequenininho, tá vendo? Ele já é mais fino, tá? Este daqui, ó, Anatomia Artística 2, Desenhar o Corpo Humano de Forma Esquemática. É muito bacana esse livro. Pessoal, ele é demais esse livro pra gente que tá aprendendo a desenhar. Vamos folhear ele então, olha. Ele é relativamente pequeno, tá vendo, olha? Mas ele é um guia de bolso que você pode levar, sabe? Tá numa uma fila aí, pega ele pra começar a ler. Olha, ele ensina a desenhar o corpo humano. Então, pra desenhar croquis, gente, olha só que bacana. Olha isso. E ele ensina a desenhar os movimentos. Olha, o rosto, tá vendo, ó? Gente, é muito bacana esse livro, olha isso, ele ensina a desenhar o corpo, tudo, olha que bacana, tá, sabe, o tronco, ele vai explicando tudo como que desenha, o passo a passo, olha, ele é muito bacana, gente, eu adorei esse livro, olha só, cabeça e pescoço, aí, olha isso, gente, aqui a gente vai virar desenhista, eu tô falando, eu já tô treinando, porque eu adorei, eu achei muito bacana esse livro aqui. Olha, vai ensinando todos, ó, oh, que bacana, o passo a passo de como você chegar no resultado final, sabe? Olha, olho, nariz. Então, ele vai ensinando como desenhar o corpo humano. E é bacana pra gente desenhar, porque dá pra você fazer croquis e dá pra você fazer com movimento, sabe? Então, fica muito bacana. Eu não, tenho, eu não fiz aula de desenho, tá? Então, eu desenho, assim, só pra mim mesmo. E com esse livro aqui, tá me ajudando muito. Eu já comecei já a fazer alguma coisa com ele. E ele tá me ajudando bastante, então eu super indico. E os preços estão super bacanas, então tá valendo super a pena, tá? Gente, olha isso, é muito bacana esse livro. Eu amei, ó, o braço, tá vendo? A mão, os dedos, ensina a desenhar tudo. Olha, então, tá vendo? Até músculo a gente consegue desenhar. Gente, é muito bacana esse livro, super indico esse livro aqui, tá? Olha que bacana. Eu amei esse livro, amei, amei. Eu gostei mais desse. O outro é bacana também, mas esse daqui eu gostei mais, não vou negar, porque eu já tô já treinando pra fazer meus croquis, olha os pés. Então, ele ensina a desenhar o corpo humano todinho, e é muito bacana esse livro. Ó, vou deixar aqui o finalzinho dele pra vocês lerem, é só colocar um pause. Vamos focar, né? Senão, não, adianta. Tá? É só vocês colocarem aí um pause, que daí vocês conseguem ver bem o que ele tá explicando aqui no fundo na contracapa, e o livro é esse daqui, o nome do autor, gente, muito bacana, vale super a pena, os dois livros é muito bacana pra gente que tá aprendendo a desenhar, pra gente que mexe com isso, sabe? Muito bacana, os dois, amei mesmo, muito obrigada, GG Brasil, pelos livros que eu adorei, e eu tenho certeza que vocês também vão gostar, tá bom? Qualquer dúvida que ficar aí, pode me enviar por e-mail ou pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom, pessoal? Mas já super indico, já compra aí que vocês vão adorar. Dá pra começar a fazer em casa mesmo, sem precisar fazer aula pra pagar. E vale a pena, porque os livros são bem mais baratos, né? Então, é, qualquer dúvida, como eu disse, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou me enviar por e-mail. Eu espero que de vocês tenham gostado de mais uma resenha de livro que eu trouxe aqui pra vocês. E eu espero vocês, então, em um próximo vídeo.